Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, é o seguinte, fica comigo, assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar passo a passo como você está adicionando aqui as informações da empresa no seu gerenciador, tá? E esse vídeo é um complemento do vídeo anterior que eu já gravei aqui, ensinando você a criar o seu gerenciador, tá? vou gravar aqui uma aula em sequência, tá? Todo passo a passo sobre Facebook Ads. Então não perde nenhum conteúdo por aqui. E para isso você tem que se inscrever no canal, beleza? Clica aqui embaixo aqui e já se inscreve, por favor, beleza? Deixa seu comentário que vai ser muito importante. Se tiver também sugestões a gente melhorar o nosso canal juntos, Cara, deixa aqui abaixo, beleza? Muita gente não não está sendo notificado, beleza? Por conta de você não está ativando o sininho, cara, ativa o sininho, mano. ativo o sininho para a gente não perder não nenhum conteúdo específico aqui com você, beleza? Então, estou sempre posso para você conteúdo aqui por dia um conteúdo diário, tá? São informações que eu que eu adquiro, tá? São conhecimento, experiências próprias e você perder conteúdo aqui agora neste canal, cara, você não sei o que, é que você está fazendo aí, a tua vida, beleza? Então bem humanizado mesmo de verdade. Tranquilo e vou deixar aqui no card aqui passando aqui ó, no card aqui em cima aqui, tá? Esse complemento anterior que eu ensinei para você, como eu falei aqui agora, né? É você criando o seu gerenciador, então vou deixar aqui passando aqui no card aqui para você já acompanhar Também para você assistir esse vídeo e poder vir voltar para esse conteúdo aqui para gente continuar, né? Todo o processo aqui de criação do nosso gerenciador, beleza? Então sem mais enrolação, bora o nosso conteúdo aqui prático, beleza? Bora! Bom, aqui agora no canto esquerdo, tá? Você vai vir aqui ó você vai procurar aqui a aba você vai rolar ó tá você vai rolar vai procurar com o nome aqui informações da empresa clica aqui nele perfeito ó, logo aqui você vai ter aqui você vai ver o nome que a gente adicionou né quando a gente criou nossa conta você pode trocar esse nome tá bom aqui é bem simples o processo você pode adicionar aqui um logo eu coloquei um logo aqui para é, você ver tá como é que fica aqui o, é, a cara né quando você passa a configurar essas partes, tá bom? Eu sou bem organizado, tá? Eu sou muito chato com, com relação a isso aqui. Eu não gosto de, de nada fora do lugar. Eu gosto das coisas tudo bem super organizada, tá bom? Então eu gosto de colocar essas informações aqui, tá? Esses detalhes. Aqui é bem simples para você fazer isso aqui. Você vai clicar aqui em editar. Tá? E aqui em cima aqui, ó. Você pode trocar o um nome se você quiser, tá? Eu não vou editar esse nome aqui porque esse nome aqui é... É minha marca, tá? Então assim, eu vou permanecer com esse nome. Mas você pode trocar, você pode colocar um outro nome aqui... Beleza, você pode colocar? Não, não tem problema, tá? Eu vou colocar só do zero, tá? Você pode colocar aqui o um nome. Aqui você pode, aqui ó, ver aqui. Você pode trocar esse esse logo aqui. Vamos trocar esse logo. Olha, escolher arquivos. Beleza, que bem simples o processo. Eu então, vou colocar esse vermelhinho aqui, ó, para você ver como é que fica. Tá? Eu clico aqui em enviar. Beleza, bem simples o processo. Vamos aguardar. Tá? Ele vai carregar automaticamente. Ok, carregou. Pronto, bem simples, tá vendo? Ficou vermelho, ficou bem organizado. Então, essa, essa aqui é muito importante, cara. Manter a tua organização sem enrolação, beleza? Vamos clicar aqui, ó, agora no botão aqui. Vamos clicar no botão aqui, editar aqui, tá do lado direito. Que aqui são as informações da empresa que você vai ter que adicionar, tá? Razão social da empresa, endereço, telefone, comercial, site, ok? Identificação fiscal. Então, são bem importantes essas informações. Mas, cara, o ideal é você ter um CNPJ. Tá bom? Para você poder verificar a empresa junto com o Facebook. Mas, como muita gente não tem, então eu vou ensinar para vocês aqui só o básico, tá bom? Que é para você também é, começar já anunciar também dentro da plataforma, beleza? Sem enrolação, sem mimimi, beleza? Vamos clicar aqui, ó, em editar, beleza? Essa parte aqui, ó, razão social da empresa, você pode colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, vamos, você vai definir o um nome. Vamos colocar aqui, ó, crescimento do zero, tá? O nome da. Da minha empresa, vou colocar crescimento do zero, ó, que é maiúsculo crescimento. beleza, pronto. Crescimento do zero, vou colocar aqui, ó, país Brasil. Tá, coloca o Brasil, por favor. Beleza, Brasil é que endereço que você vai dar um nome, né? O endereço tá da tua empresa, por exemplo. Tá, ó. Pronto. você pode manter com Você que você pode endereço aqui que ele pede também que você pode colocar aqui uma, uma referência, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Pode colocar aqui, vou colocar Asa Sul. Beleza? Que é a região que eu me encontro. Cidade aqui, você pode colocar, por exemplo, que é Brasília, né? Coloca aqui Brasília. O estado aqui, ó. Estado DF. Beleza o cep aqui ó coloca o cep também tá bom da tua região pronto colocamos o cep aqui o site da empresa você pode colocar um site caso você não tenha um site você coloca qualquer site tá bom qualquer coisa que vai passar beleza vamos colocar aqui ó pronto colocamos aqui tá Aqui, ó, essa parte aqui embaixo, identificação fiscal CPJ, como eu te falei. Ok? Se você quiser, é, se você tiver, tá? Não é nem quiser, se você tiver, o teu CPJ é legal. para você confirmar junto com o Facebook. Tranquilo? Mas caso que você não tenha, então você pode só adicionar essas principais informações aqui. Coloca um telefone também, ó. Um telefone que tava esquecendo já, ó. 996, né? Vou colocar aqui, 996, aqui, ó. 9. 996, perfeito, tranquilo, tá? Preencher isso aqui, você vai clicar em salvar, clica em salvar, pronto, ó, tá bom? Então, isso aqui já passa mais uma credibilidade, já uma confiança para você já não, tá? É, ficar meio que incompatível com o Facebook, tá? Isso aqui gera mais valor para o Facebook, ok? Se você, como eu te falei, eu vou repetir mais uma vez que eu gosto de poder repetir aqui nos meus vídeos, tá bom? Eu gosto de poder repetir, eu gosto de poder sabe passar essa energia para você para você massificar isso na cabeça saca então é o seguinte você vai é, é de preferência se você tiver um cnpj por legal velho muito bom para você poder tá atuando tá dentro do gerenciador de negócios tranquilo confira também se tá tudo certo aqui teu nome se tá tudo aqui ó certinho o e-mail principalmente tá bom que muitas pessoas não verificam né o e-mail então acaba que aqui chega aqui nesse ponto o Facebook ele não, ele vai te cobrar okay, para você adicionar o seu e-mail, tá bom? Então adicionar o um e-mail é muito importante para você com, confirmar junto com a plataforma, tá? E, porque isso vai agregar muito valor para o Facebook, beleza? Então, a nossa aula era isso aqui que eu quis te passar passo a passo, sem enrolação, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, desse conteúdo, beleza? Se você já gostou, deixa aqui embaixo do seu comentário, a sua sugestão. Vai ser muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Beleza? Galera, se você quiser me seguir também no meu Instagram, é o Projeto Miguel Alves, tá aqui ó, já aqui no vídeo, rodando aqui, tá? Então me segue também no meu Instagram que vai ser muito importante para a gente poder bater aquele papo também e tirar dúvidas específicas sobre tráfego pago, marketing digital, tá? Negócios aqui específicos aqui, pra quem tá atuando no mundo das vendas online, então, cara, tira tuas dúvidas que vai ser muito importante para a gente manter essa comunicação, beleza? Então, pessoal, um forte abraço, fica com Deus, até o um próximo vídeo.